Mas as conversas, quando são interessantes, são como mais estranhas. E eu aí acho que não vou ter problemas em ter uma hora, uma hora e tal de conversa, porque as pessoas querem ouvir. O problema é quando as máquinas começarem realmente a perceber que são mais inteligentes do que elas próprias. Por isso é que eu gosto mais de ouvir notícias em rádio. Eu ouço, eu visualizo. Minha conta é privada, o meu Facebook é privado, ninguém vê. Eu tenho amigas minhas que têm as fotografias das crianças no Instagram, mas não têm no Facebook.